Oi pessoal, tudo bem com vocês? Márcio Guimarães, mais uma vez e novamente aqui com vocês depois de uma fase de jejum aí de vídeos, oito meses, meu último vídeo foi postado aqui no dia 29 de junho de 2021 eu não larguei aqui o canal não, na verdade, por motivos pessoais e profissionais eu acabei dando um tempo aqui nos nossos vídeos e estou voltando aqui novamente para iniciar uma nova jornada para ajudar muitas pessoas mas independente disso lá no meu Instagram em todos os vídeos tinham várias pessoas entravam lá viam tudo que eu tava postando dando algumas dicas mandavam perguntas e algumas pessoas pedindo sobre a minha consultoria e por isso eu decidi antecipar eu ia ficar um pouco mais de tempo decidi antecipar a minha volta para entrar com o assunto do vídeo de hoje que é para falar justamente sobre o que está acontecendo muito e é, é o campeão das perguntas lá no meu Instagram que é sobre o tal do distrato né poxa muitas pessoas passaram por dificuldades aí em 2020 2021 já começamos 2022 aí e mesmo assim devido a todas essas situações que nós estamos convivendo nessa nova situação muitas pessoas perderam o trabalho muitas pessoas diminuíram aí a sua renda outras aumentaram né as vendas não pararam de acontecer de 2020 para cá e, e como eu eu já já era previsto e acontecer muitos casos aí de pessoas com esse tipo de problema para destratar ter problemas dificuldades para pagar e elas ficam em dúvidas sobre é como proceder e o que vai acontecer bom se você tá assistindo esse vídeo e você pretende comprar um imóvel é importante você é, prestar atenção nesse vídeo para ter as informações corretas tá mas se você já comprou está passando por problemas como esse de distrato, então preste atenção para você saber quais são os procedimentos que você deve é, é cumprir para que você possa fazer de uma forma correta e não criar atritos e não criar problemas futuros judiciais E antes da gente começar então a falar sobre isso eu vou pedir para você nos ajudar aqui clicando em se inscrever no canal e lá no final se você gostar desse assunto não esquece de clicar e dar a sua opinião sobre o se você gostou ou não gostou do vídeo clicando em gostei e não gostei e deixar a sua opinião então vamos lá Bom, as pessoas compram imóveis hoje, é, ou compraram imóveis agora no passado, na planta, imóveis em fase de construção, em construção, e outras já compraram um imóvel já pronto, né? E o que acontece quando acontece é, quando é, é, aparece essas situações inusitadas e você precisa cancelar? Muitas vezes esse cancelamento, esse distrato, né, do contrato acontece por falta de informação. Ah por parte do vendedor, ou seja, isso mesmo, a pessoa que está vendendo o imóvel para você, seja o corretor, seja a construtora, lá no stand, ela deixa de passar informações importantes, por, talvez, ignorância, ignorância é porque eu falo, é no sentido de não ter a informação correta para te passar, são pessoas novas, acontece muito, corretor que nós chamamos a nossa área de Calça branca são aqueles corretores que estão ali justamente para ganhar o seu pão, vender justamente, sem problema algum quanto a isso, não estou falando mal. Também já fui um corretor calça branca, mas falta a informação. E como nós estamos lidando com o sonho de pessoas, a pessoa está empolgada, ou seja, você, comprador, está empolgado, acaba comprando. Aí entra um outro grande problema, que é o que Ausência de compreensão dos contrato das cláusulas da do que você está comprando né muitas pessoas compram o imóvel nesse sonho nessa nossa vai dar tudo certo vou conseguir e depois chega lá não entendeu nada como é destrato o que é multa como tem que pagar o valor o balão por que, que corrigiu porque que não corrigiu e o que acontece muito no meu Instagram é as pessoas falam assim poxa mas eu fui lá vi me disseram que ia conseguir o financiamento e agora o financiamento tá menor porque que isso aconteceu então aí vai destratar e ver que tem um monte de problema outras pessoas elas realmente vão destratar porque perdem dinheiro né perdem situação financeira ou se separam nesse meio precisa desfazer ou seja são eles motivos para fazer o distrato. mas o principal são esses dois a falta de informação por um lado e a falta de compreensão do comprador aqui deste lado também. E é justamente por isso, fazendo aqui um merchan para o meu lado, eu tenho a minha consultoria, o link vai estar tá aqui embaixo, onde eu ajudo pessoas a não entrarem nessas furadas ou entrar nesta compra de forma certa e coerente, segura. Tendo certeza de tudo aquilo que você vai passar, descrevendo quais são os problemas futuros, se ocorrer alguma coisa. Ou seja, eu valido todas as informações, tanto pelo lado do vendedor, lá onde você está comprando, quanto os seus dados para ver se realmente tudo vai dar certo, para que você possa fazer uma compra segura. Então o link está aqui embaixo, caso você queira falar comigo e conversar sobre esta, esta minha consultoria. Então, com ela, obviamente, você vai ter um custo né, para eu estar te auxiliando, porém, você vai ter aí mais informações e você vai ver que é muito mais seguro do que realmente você colocar lá 10, 15, 20, 30, 50 mil reais na frente depois de você perder esses 50 mil reais, tá bom? Então, vamos lá. Quando você tem a falta de informação e a falta da compreensão, gera o distrato. Porém, no distrato existem muitas informações que as pessoas, o, com, o vendedor, vamos dizer assim, ele quer cobrar de você, mas que não é correto. Se você não sabe, no dia 27 de dezembro de 2018, ele entrou em vigor a nova lei, né, que nós chamamos de a nova lei do distrato, para dizer assim, ela veio justamente para organizar tanto para o lado de quem vende, como também para o lado de quem está comprando o imóvel, tá? E nesta lei, existem algumas informações que você precisa agora saber para que você não pague nada e tenha pelo menos uma consciência, a né? mínima consciência do que você está fazendo. Obviamente que você não vai comprar o um imóvel, sair comprando o um imóvel de qualquer jeito para depois destratar. Mas saiba que quando você comprou o um imóvel e precisa destratar, tudo aquilo que você pagou para a incorporadora lá, o que for de comissão do vendedor ou seja, do corretor envolvido nesta, nesta tratativa, você não vai receber de volta a nova lei protege esta prestação de serviço, tá? Então, se você pagou lá 2 mil, 5 mil, 10 mil para a imobiliária, para o corretor, este valor não está sendo contado. Se você pagou um total de 30 mil reais, tirando 10 mil de corretagem, um exemplo, 20 mil você tem com a incorporadora. Deste 20 mil que você tem com a incorporadora já pagou, não é o que você ainda vai pagar, você vai perder 25% se o imóvel não tiver o patrimônio de afetação. Tem alguns vídeos no canal aqui que eu já falei sobre patrimônio de afetação, te dou muito mais informação, então eu vou deixar o link aqui embaixo também para você clicar e entender um pouco mais, senão o vídeo fica muito grande aqui. E se tiver o patrimônio de afetação, né, que praticamente todos os incorporadores hoje já tem esse patrão de infiltração que é uma proteção para você que está comprando, tá? Se você precisar destratar. O incorporador vai ficar com 50% do que você pagou para ele, tá? Devolvendo aí corrigido, obviamente, tudo certinho outra os outros 50%. Mas nunca, nunca vai ser cobrado nada além do que você já pagou, como muitas pessoas me mandam mensagens desesperadas aqui para falar que está sendo cobrado 30%, 50% do que do contrato. Então, se você está comprando de um incorporador, você não vai precisar pagar nada mais daquilo que você já pagou, tá? Agora, existe uma diferença entre a compra quando você faz de uma incorporação e quando você faz de lote também de construção, tá? Quando você faz sobre lotes e construção, aí existe uma diferença do que você precisa pagar no distrato tá? Geralmente é em torno de, de 10% do valor do contrato isso mesmo se você pagou é 30 mil reais não é referente ao que você tem lá pago é referente o que você contratou lá o valor do contrato que você vai precisar o que acontece muitas vezes neste caso de construção né de lotes ali quando você faz um contrato de prestação de serviço você pode ainda ter que pagar assim algumas coisas a mais devido a esse contrato. Mas, para a gente encerrar esse vídeo aqui, eu deixo deixar uma coisa bem clara para você. Eu não sou advogado, eu não sou especialista nessa área de, de cláusulas de contrato. Eu apenas leio o contrato, sou o corretor de imóveis, dou as informações para quando eu vendo o imóvel para todos os meus clientes. E estou aqui para esclarecer. Se você está para fazer uma negociação, eu e peço que você leia o contrato, se informe com seu advogado, contrato para ser lidos, ser confirmados, se possível, com um advogado e depois assinado. Não é para colocar o sonho, aquela vontade antes de ir lá, assinar o contrato e depois ver o que dá, porque pode acontecer o que está acontecendo com você que está assistindo esse vídeo agora, tendo um grande problema pela frente. Então, se for incorporação, resumindo aqui, você vai perder de 25% a 50% do que pagou para a incorporadora, descontado do valor de corretagem. E se for loteamento, você pode ter que pagar até 10%, não é 20, não é 15, não é 30, não é 2, não é 3, é 10% do valor do contrato. Ou seja, se você pagou mais do que 10%, esse valor vai ser devolvido. Se você pagou menos de 2%, ou menos de 10%, aí realmente você vai ter que complementar, tá bom? A nova lei do distrato não veio apenas para é, resolver essa essa situação de juros e de devolução. Ela veio para resolver várias situações no próprio contato, contrato, clareza para ambas as partes, para diminuir esta quantidade de pessoas destratando e também para dar uma segurança para os incorporadores do que se eles estão vendendo alguma coisa, eles já realmente tem algo de certeza e não ter que devolver tudo, entrar judicialmente, ou seja, existem muitas outras coisas que englobam a nova lei do distrato que eu não vou entrar em detalhes aqui, a maior dúvida realmente é sobre nesta situação que mais fica ali é, é, chateando todos vocês que estão comprando imóveis, que é a questão da multa, do que pagou e como funciona. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, clica aqui embaixo, gostei do vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, me ajuda, vamos bater em 50 mil inscritos nesse ano de 2022, então se inscreve aqui embaixo, e mas nunca deixe de comentar sobre este assunto e mandar a sua dúvida. Eu vou ficando por aqui e te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau!